Ai, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta <risos> e se inscreve no canal tamo junto ai gente, ghost foi esse rapaziada pô, vou ter que tampar a tela mesmo mano, pô, que desagradável hein cara É Zed, mano. Mas... Se for Zilian Mid, Zed, eu adoro essa matchup, Zed, Zed contra Zira. Depois sup, dá uma, dá uma pegada. Pô, dá os caras deu ghost firme, mano. 2021, mano. Vai, Bad, a partir da próxima eu dou uma tapadinha no, não não na tela, de cara. Pô, Zilha, Sup aqui, né, chat? Pode ser e sim, mid. Mas não é muito interessante, não, contra eles, mas vambora. Os dois têm muito sustento, tá ligado? Ah, que merda é essa, cara? É Diana mid de trovão. Ai! Aí, ô, Evelynzinha. Se o cara voltar com uma arma à guarda, eu quero um gank. Instantaneamente, pra ele ver que fez merda. A troca rápida da Diana é insana, brother. O cara vai insta -procar o trovão. Pode ter osso revestido, revitalizar. Eu ganho uma troca longa, talvez, mano, por causa do Conqueror. Mas eu acho que eu perco mais hard por causa que eu não tenho MR, mano. Vai ser um problema essa falta de MR, chat. Eu não quero pegar Dora Shield, mano. Vamos não vou pegar Dora Shield. Será que... Será que eu pego Dora Blade? Não, acho que aqui é long e três potes. Pensando Dora Shield pro, pro sustenzinho, tá ligado? De auto-ataque mesmo com o Conqueror. Cara, vamos de teste. Eu queria testar a Dora, a lâmina. Mas o escuro também seria bom nesse caso. Seria até é Melhor nesse caso, mano. Não queria testar isso aqui. Caralho, bom Dodge, bom Dodge, tia. Vamos botar medo aqui. Nice, coloquei medo. Tamo junto, meu Cria. <risos> melhor, brother. Nice. Já tiramos o, o dele dela. What? Deu nada de dano, no Minion. Salve meu, Cria. Seu teu fundo LW. Confia, chat. Tá, os dois agora estão sem pote. Eu tenho mais Stain que ela, mas eu preciso de um tempinho. Ela tem mais Bush. Eu ganhava por causa do Conker, tá ligado? Só por causa disso. Ela põe é level 3, ela pode vir pra cima. Posso feitar ela aqui? Não, vou tomar muito dano. Peguei assistência. Oh, nice! For como é que tá o Wave. Foi é a única opção da, da Diana ali, chat. Ela jogou bem, tá ligado? Só que ao mesmo tempo que ela jogou bem... Ela gastou... Ela, ela fez agora... Se eu não gasto flash ali na play, teria sido muito melhor pra gente. Mas como eu gastei flash com flash, ainda morri, foi... Foi uma boa jogada dela. Ah, meu apóstolo tá no 3, velho. É, o cara é o cara mais tanque do jogo. A com mais tanque do jogo ali, chat. Esse foi troll? Pô, esse foi troll pra caralho, velho. Ela não tem dano, ela não tem dano. É o cara mais tanque do jogo. Ela não tem dano, chat. Ela não tem dano, é o cara mais tanque do jogo, velho. Juninho? É o Juninho, caralho. É tipo assim, eu não dou dano. E o cara é muito tanque. Aí na minha mente, eu falo, porra, ele não vai dar tanto dano também, né? Mas o cara dá muito dano. Mas ele é muito tanque. Contra então, tá a ah, tô, tô desacostumado. Mais bad, mais bad. Mas vai dar bom. Bem? Cara, uma troca sincera assim, chat Uma troca sincera assim A gente ganha, tá ligado? Só que uma troca rápida é complicada Então, tem uma big wave aqui, o cara dive Ai, eu precisava muito dessa shuriken aí, velho Dá pra te dar uma sabadinha Ela quer pegar level 6, tem que chamar rápido possível Puxei Evelyn Essa Evelyn tá de sacanagem, mano Ai, amigão É que se ela morre e a gente mata a Diana é Mas ela só morrer é complicado, né, pô Levemente complicado, eu diria. O cara gastou SS, né, mano? Ah, pegar um punhal? Ou logo o MR? Eu vou fazer o tanque também esse jogo. O Ziria tá sem SS, cara. A gente vai cobrar ele já já, chat. Cara, tá sem SS sem SS. tá sem flash. Acabei de chegar, rapaziada. Puxa o um insta? Não, eu deixo, eu deixo os minions se matar. Deixa os minions se matar. Eu vou dar medo da Diana aqui. Fazer ela atravessar o bagulho. Nice. pode te fazer ela atravessar, ela tá perto de tudo, chat. Me demorou e meio, Anilson. Ela pegou três 3... Ela tem três kills, velho. Tá poderosa, bicha. Eu tô muito fraco? não tô tão fraco, não, mano. Só preciso de uma killzinha mesmo, tô achou de bola. Ela acha que eu tenho mais pequena, inclusive, mano. Pega uma MR aqui, seria bom demais, mano. Como eu ganho na, na insistência... Um Tem que tancar esse dano dela, velho. Cara, eles têm que achar um jeito de matar o Ziggs, mano. O Zilis não pode ficar, tipo, com peru tonto pelo mapa, mano. O Zila tá aqui, tá ligado? Tem que ser cobrado. Juninho, corre, Juninho. Pode, Juninho. Oh, peraí. Bravo! E olha o Wave, chat. Olha o Wave, que delícia, mano. 68 45, tô level na frente. Juninho tá poderoso, eu tô poderoso. Bora, mano. Não era amor, não era amor. Obrigado, Janinha. Ah, não! Trolei, cara. Trolei, mano. Porra, brother, Que desgraça. O cara tancou muito, mano. O Viego tancou demais, chat. O cara tinha 300 de HP, 400. Ele tirou minha vida toda, mano. Olha isso aqui. Que isso, cara. 200 de vida, 350 de vida, smite vermelho. Ah, mas é o Imortals? O cara flechou, mano. Ô Viego, acho que eu ia voltar, mano. Como é que tu morre assim, Janinha? Qual oh! é, mano? Cara, o que aconteceu na top lane, mano? O Viego não foi pro top. O 7 foi falar duas vezes. Depois ele foi falar pelo Ziggs. Pô, mas a skin dele é tão bonita, mano. Ah, Zigão. Só lei. Solade. Opa, side, Tadinho do set, cara. Esse aqui é o que a gente joga com ele, mano. Mas tá sendo solado, é complicado, brother. Tá safe. Esse cara, o set né, é muito útil, mano. Ele consegue, tipo, tirar o Licinho ou a Diana ou <risos> o Viego entrando. E então, dar o combo dele vai ser muito útil, mano. Mesmo ele com, com esse frag aí. Já tá com o um itemzinho já. Tem que fechar a bota, brother. Fecha não, tia. Morri. <risos> Sem bota aí, tia. Que isso, que isso, que isso, que Será que vai ter um Viego aqui, chat? Acho que eu consigo fugir dele, mano. Nossa, eu tô com o dobro ataque speed. Show! Uh! Poderoso, hein? Falta meio Eclipse, mano. Ó o Setão, ó o Setão. Ó o Setão! Boom! Caralho, brabo, brabo. Dois por um. <risos> Sério, o gente SR ali, dava bom demais, mano. Mas foi bom. O Set deu um combinho ali foi bonito, foi bonito. Bota a cara, bota a cara. Setão, você que entra na frente, meu querido. Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho desse Ziggs. Meu Deus. Meu Deus. Cara, como que o um Ziggs fica tão grande assim? A gente até matou ele. Os caras têm tudo, né? É complicado mesmo. Nice, perfeito. Viram? Se a gente ganhar fight, já tá ligado quem ganhou fight, né, rapaziada? Se, infelizmente... Beautiful Beautiful, caralho Cara, tem que matar esse licinho, chat O cara vale quase mil de ouro, brother. Porra, não vou mentir, mas... Tá rolando uma diferença que Insana, bicho. Vou tirar os olhos dela, obviamente Ou não, né? Eu queria que o cara virasse em mim, gastasse tudo, zonias, aí a Evelyn matasse a Desse era o plano. Ele só fugiu, mano. Cara, eu não vou dar nada de dano no pedrão, velho. Vou tomar IK. Quer ver? Eu vou dar 15 bilhões de shurikens nele. Eu vou tomar nada de dano. Ele vai dar Q, E, Emoronário, Auto-Ataque, RQ. Eu vou morrer. Vou usar minha ult pra tirar ult do Zilean, velho. Agora, assim, ó. Tá ligado, ó. Aqui, assim. Ó, já tirei zonias. Ó, o Zilean tá sem ult. O Zilean tá sem ult. Devia tá sem ult Calma, se ninguém morrer deu bom, se ninguém morrer deu bom, confia, confia, confia Caralho Calma Juninho, calma Juninho Mata o Pedal! Nice Ah, essa mira não mata velho, porque é muito broca esse boneco Mas foi close não, Juninho, era pra sair, meu cria. Tinha dado muito bom. Foi dois por... Gente, a gente tá situação tá perdendo. Foi dois por dois. Os caras saíram ó, um flash, uma zonias. Um flash, uma zonias. Um flash, ult. Mas tá suave, tá suave. Cara, bom saber que os Ziggs da, da zonias... Antes da hostozinha. Que eu posso gastar os dois ao mesmo tempo, velho. Ele tá me olhando, tá não? Nice! Nice! E vem? Eu fechei, cara. Insta... Não, não, mano Como que isso pode ter dado ruim Caralho, o cara se curou 900, Demodrenário um Ai, mano well, play aí, time, jogaram bem Givando o ADC, você sabe que O Zillian bancou mid 3x até nível 5, né E vocês ficaram 2x1 Pera, é, ela sabe disso, né Ela sabe disso, que uma Samira e uma Jana Ficaram 2x1 contra o Ziggs, não mataram ele Uma vez na lane, elas, elas sabem disso, né Pô, pelo amor de Deus, mano. Como é que a cara tem coragem de digitar ainda, cara? <SILÊNCIO>